Bom, pessoal, é, olá, espero que todos estejam muito bem. É, e a gente começa a disciplina de algoritmos de programação 1, de fato, hoje, né? É, depois do vídeo da apresentação, depois do vídeo onde eu me apresentei para vocês, é, eu vou começar agora a lecionar, de fato, né, a disciplina de algoritmos de programação 1. E a gente vai começar com o primeiro módulo, denominado aí de introdução à programação. Bom, turma, é, para começar esse módulo, eu vou usar a seguinte frase, né? É, programar é o ato de transformar seus pensamentos em algo que possa ser compreendido pelo computador. Eu acho isso, eu acho essa uma bela frase, né? Para a gente começar a falar um pouco de programação. Bom, mas quando eu digo que programar é o ato de transformar seu, seus pensamentos em algo que possa ser compreendido pelo computador... É, a gente acaba se deparando com algumas perguntas, né? E a primeira, é, a primeira delas é, de que tipos de pensamentos a gente está falando, né? É, será que eu consigo transformar qualquer pensamento em algo que possa ser compreendido pelo computador? E uma outra pergunta também que vem quando a gente se depara com essa, com essa frase, como é que a gente faz essa transformação, né? Dado um pensamento aí que a gente consiga transformar em algo que possa ser compreendido pelo computador, como é que a gente faz essa transformação? E aí, pessoal, a resposta a essas duas perguntas nos leva a essas definições, né? A definição de programa computacional, algoritmos e linguagem de programação. Tá? Bom, turma, não é qualquer tipo de pensamento né? que a gente traduz em algo que possa ser compreendido pelo computador. Na verdade, aqui a gente está falando de Problemas computacionais. né? A gente está falando, quando a gente fala em traduzir pensamentos né, em algo que possa ser compreendido pelo computador, eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente, que programar é o ato da gente transformar um raciocínio né, que resolve o problema computacional em algo compreendido pelo computador. Mas o que é um problema computacional? Um problema computacional, ele é basicamente qualquer problema que pode aí ser resolvido, por uma sequência finita de passos. Né? Então, eu deixei aqui embaixo dois exemplos de problemas computacionais. Por exemplo, dado uma sequência de números inteiros distintos, eu quero ordená-los de forma crescente. Esse é um problema computacional clássico, denominado em problema da ordenação. Tem outro problema computacional aqui também, que eu tenho certeza que vocês vão compreender, que é o seguinte. Dado um inteiro positivo, determinar se ele é primo ou não. Então, são esses problemas que a gente gostaria de resolver por meio de um programa, né? por, meio de um, por meio da programação. É, é o raciocínio por trás da solução desses problemas que a gente gostaria de transformar em algo compreendido pelo computador. Mas, para isso, pessoal, é importante falar um pouco sobre entrada ou instância de um problema. Né? Então, o que, que é a entrada ou instância de um problema? É o dado que a gente quer processar. Né? então, por exemplo, essa sequência de inteiros distintos aqui, é um exemplo de instância desse problema da de ordenação que eu citei anteriormente. É, da mesma forma, né, o número 4 sozinho é um exemplo de instância do problema de determinar se o número é primo ou não. Então, definindo o que é um problema computacional, a gente parte para a definição de algoritmo. Então, o que é um algoritmo, pessoal? Um algoritmo é exatamente essa sequência finita de passos que a gente elabora que a gente desenvolve na busca pela solução de um problema computacional então o um algoritmo é uma sequência de passos que visa resolver o um problema computacional e a gente diz que o um algoritmo ele é correto quando para toda a instância do problema ou seja, para qualquer entrada daquele problema ele termina e termina com a resposta correta, ou com a saída correta. Tá? Então, é, eu acho que aqui vale a pena diferenciar né, o problema computacional do algoritmo. Então, o enunciado de um problema computacional, ele define a relação desejada entre a entrada e a saída do problema, enquanto com o algoritmo define uma sequência de passos para se chegar nessa relação entrada e saída. E um algoritmo, turma, é algo bem é, informal. O que quer dizer com isso? A gente pode escrever um algoritmo em português, a gente pode até mesmo escrever um algoritmo usando uma linguagem de programação, ou algo aí, ou uma linguagem intermediária entre o português e a linguagem de programação. Aqui tem um exemplo é, de um algoritmo que promete aí, né, que tenta solucionar esse problema que eu comentei com vocês aqui, né? no terceiro slide, dado o inteiro positivo, determinar se ele é primo ou não. Então, esse aqui é um exemplo de algoritmo, né, que ele vai ler o inteiro positivo, que eu chamei genericamente aqui de N, e tentar determinar se ele é um número primo ou não. Então, depois da leitura, né, desse inteiro positivo N, o algoritmo, ele pergunta o seguinte, ele faz a seguinte, ele tenta responder a seguinte questão, né, Caso x seja divisível somente pelos números 1 e n, ele vai imprimir que o número é primo. Caso contrário, ele vai imprimir que o número não é primo. Então, esse é um exemplo de um algoritmo, pessoal, é, escrito basicamente em português. Né? O que a gente tem aqui é, é basicamente é, palavras, aí, né? termos do nosso português. Agora, quando a gente escreve um algoritmo utilizando o nosso português coloquial fica um pouquinho complicado a gente é, traduzir né, é, para algo que o computador entenda. Então, a tarefa de traduzir um algoritmo escrito no, no português colonial para algo que o computador entenda é um pouco mais complicado. Então, a gente pode tentar refinar um pouco mais esse algoritmo de forma com, é, na tentativa né, de usar uma linguagem muito mais próxima à linguagem que o computador entende do que o nosso português. Então, esse aqui é o, é o mesmo algoritmo, Tá, pessoal. Só que agora é, eu estou usando uma linguagem aí um pouco mais próxima da linguagem que o Doro entende. Então, vocês podem observar que, primeiramente, né, eu enumerei todas as linhas aqui do meu algoritmo. Algumas palavras que chama de palavras reservadas, né, eu, eu sublinhei aqui. E eu estou usando aqui agora alguns, é, alguns símbolos da matemática. Né? Então, o que esse algoritmo faz? ele lê inicialmente o um inteiro positivo N, aí ele inicializa aqui dois valores que eu chamei, o primeiro de X que é inicializado com um, 1 e o segundo de contador que é inicializado com 0. Aí ele pergunta o seguinte será que esse X é igual ao valor lido mais 1? Um? Se for, eu peço para o algoritmo ir até a linha 7. Se não eu venho para a linha 4 né? eu pergunto se N é divisível por X. Se esse for o caso, eu incremento o contador, essa, esse valor contador que eu inicializei com zero inicialmente, eu incremento ele de uma unidade. Depois dessa verificação, né, e caso isso seja verdade, depois desse incremento, eu incremento o valor de X de uma unidade, e depois desse incremento eu retorno até a linha 3. Quando eu me deparar com o um valor de x igual a n mais 1, significa que eu já verifiquei quantos divisores o n tem. Esse número de divisores, que o inteiro positivo n tem, foi guardado nessa variável contador. Né? Por quê? Porque toda vez que n é divisível por x, eu faço o contador receber contador mais 1. Então, quando eu extrapolei, digamos assim, o m, né, quando eu cheguei em m mais 1, eu vou até a linha 7 e pergunto se o contador é igual a 2. Se o contador é igual a 2, significa que m é divisível somente por 1 e ele mesmo, que é exatamente a definição de um número primo. Né? E aí eu digo que o número é primo. Se não, se esse contador for maior do que 2, eu vou imprimir que o número não é primo. Então esse é um exemplo né, de, um, de um algoritmo que foi escrito em uma linguagem um pouco mais é, formal no sentido de que ela é mais facilmente compreendida pelo computador do que o algoritmo anterior que foi escrito utilizando uma linguagem mais coloquial. Bom, pessoal, mesmo tendo um algoritmo né, escrito em uma linguagem mais próxima à que o computador entende é, esse algoritmo aqui ele ainda não consegue ser de fato compreendido por uma máquina, né? de fato compreendido e executado por um computador. Por quê, pessoal? É porque para que isso realmente aconteça, né? para que eu consiga fazer com que aquele algoritmo possa ser compreendido e executado pelo computador, eu preciso traduzi-lo usando uma linguagem de programação. E aí esse processo a gente dá o um nome de codificação. Existem várias linguagens de programação disponíveis, Tá, pessoal, é, dentre elas Pascal, C, C++, Java, Perl, Python, enfim, o número de linguagens de programação é muito grande, tá? É, e aí o que acontece? Quando a gente faz essa tradução de um algoritmo usando uma dessas linguagens de programação, né é o resultado dessa tradução a gente dá o nome de programa, certo? E aí, tendo o programa, né, então, uma vez codificada a solução, eu consigo compilar esse programa ou interpretar esse programa e essa interpretação ou compilação vai dar origem a um código formado somente por zeros e uns e é exatamente esse tipo de código que é compreendido pela nossa máquina, pelo nosso computador. Então é esse código que vai ser executado pela máquina depois da gente ter pensado em um algoritmo codificado ele, ou seja, traduzido em um programa, aquele algoritmo e compilado ou interpretado o programa. Aqui, pessoal, durante toda a nossa disciplina, a gente vai estudar a linguagem Python. Né? A gente vai ver como escrever programas utilizando a linguagem Python. Sobre ela, pessoal, é... vale fazer algumas considerações. tá? Então, essa é uma linguagem de programação de alto nível, é... ou seja, é uma linguagem de programação onde muitas das palavras que ela utiliza são palavras parecidas com o nosso português, no caso, aí, parecidas com o inglês, né? Ela foi concebida, ela foi criada no final da década de 80, como sucessora de uma outra linguagem chamada ABC. É, ela, é uma basea, ela é uma linguagem melhor dizendo, baseada em indentação, ou seja, a gente vai delimitar blocos de códigos por espaços brancos, e não por parênteses ou colchetes, como acontece em outras linguagens, como a linguagem C, a linguagem C++, a linguagem Java. E o apelo dessa linguagem, pessoal, vem basicamente do fato dela possuir várias funções prontas para as mais diversas finalidades. Então, a gente tem dentro da linguagem Python, bibliotecas, que nos provê funções para processamento de imagens, processamento de textos, interface gráfica, etc. Então, é por isso que essa linguagem acabou sendo uma linguagem bastante utilizada, hoje em dia, né, por vários programadores, porque ela disponibiliza muitas funções prontas para uma série de, é, de finalidades diferentes. Bom, pessoal, sobre essa linguagem, né, sobre a linguagem do Python, a gente pode muito bem aprender a, a programar nessa linguagem utilizando uma, uma interface online. Uma, uma dessas interfaces, por exemplo, é a Jupyter no notebook, né? Ou por meio da instalação do interpretador da linguagem no seu computador, né? A vantagem de utilizar essa interface online é que você não precisa instalar exatamente, basicamente, nada no seu computador, mas tem que ter uma boa internet para que as coisas, né, não, não, não travem tanto assim. Ou, se você preferir, né, você pode muito bem instalar... É, os componentes dessa linguagem no seu computador. Para isso, basta vocês é, é, se dirigirem a esse site e, a partir de lá, seguir as instruções de baixar é, os componentes da linguagem e, e instalar. Eu, particularmente, prefiro é, usar a instalação no computador. Bom, eu prefiro dessa forma. Eu costumo usar o Linux ao invés do Windows, por exemplo. Então, no meu caso, é, para instalar né, a, a linguagem Python, basta eu executar esse comando no, no meu terminal, né, no terminal do meu computador. Sudo apt-get install Python, Python 3 ou sudo-yum install Python 3. Essa primeira linha é para é quem usa as distribuições do tipo dev ou impunto, Agora, se você usa uma distribuição Linux tipo Red Hat, aí teria que ser essa outra linha aqui. Mas não tem problema, pessoal. Vocês podem também instalar o Python no Windows sem problema nenhum. Aí basta se dirigir né, nesse site, baixar é, os arquivos que estão lá e instalá-lo da forma tradicional, aí, como qualquer programa Windows. Bom, pessoal, é, por hoje, né, para esse módulo é isso. Tá bom? Para a próxima aula, né, para o próximo vídeo, eu sugiro fortemente que vocês já tenham aí instalado na máquina de vocês, ou que já tenham aí tentado, pelo menos, utilizar a interface online, para que a gente já comece a executar alguns comandos na linguagem do É isso, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.